Jogo do sério, não pode rir. <risos> Jogo do sério, não pode rir. <risos> Jogo do sério. Olha pra cá. <risos> não pode rir, tem que ficar sem rir. Já. <risos>